E agora a gente vai falar de outro assunto que está tirando o sono dos brasileiros. As pessoas, além da inflação, perderam seus empregos por causa da pandemia e a situação é desesperadora, mesmo. Fatorelli, você entende demais de economia, você, muito obrigada por estar de novo aqui com a gente, não é indignada, porque sempre que você vem... Você dá uma aula, então eu gostaria de, de saber como é que você está vendo, o que está que provocando essa situação aqui no Brasil. Olha, o momento que a gente está vivendo realmente é, é dramático e não precisaríamos estar nessa situação, Luciana. A questão da inflação que você colocou, que realmente é está abalando a, a, a estrutura das famílias, né? porque muitos, de fato, perderam o emprego, outros tiveram que reduzir brutalmente suas atividades e tudo mais. Então, assim, a renda do povo brasileiro sofreu uma queda muito forte. E os preços estão disparados, os preços de alimentos, a gasolina, o etanol, e... Por que, que nós estamos enfrentando essa inflação desenfreada? O que está que provocando essa inflação no Brasil? Decisões erradas, tanto da área da política econômica como política agrícola e agrária. Eu acabei de publicar um artigo, está na página da Auditoria Cidadã, o agronegócio e a dívida pública. E ali a gente já começa o artigo explicando né, que essas propagandas que ficam endeusando o agronegócio já não falam agronegócio, vocês separem que só fala agro. Exatamente para esconder que se trata de um grande negócio. O agronegócio, o grande agronegócio de exportação, não tem a ver com a alimentação do povo brasileiro, tanto é que estão batendo recordes de produção, recordes de exportação, e olha aí, o preço explodindo aqui dentro, no Brasil, e mais da metade da população brasileira em insegurança alimentar, ou seja, tendo um uma dificuldade de fazer minimamente as refeições necessárias para sobrevivência. Olha, Maria Lúcia, só para dar um número aqui, a Fecomércio Comércio é, divulgou essa semana que as despesas com alimentos básicos, conta de luz e combustível subiram 33%. 33%, a inflação no ano já está em 9%, e isso é um número muito subestimado, né? na verdade. Muito, Luciana, porque eu peguei a tabela do IBGE, ela, inclusive, está lá, resumida, né? só os principais itens. Nesse artigo que eu te falei, o, a, o agronegócio e a dívida pública, que está lá na página da Auditoria Estadão. A, o índice geral, como você falou, 9%. Agora... Você sabe quanto subiu o óleo de soja nos últimos 12 meses? As pessoas não fazem bem. 84% subiu o óleo de soja. O arroz, 39,7%. O carnes, 34,3%. Cereais, leguminosas, 29%. E outros produtos um pouco menos. Mas os campeões de exportação, Luciana, soja 84%, carne 34%, e arroz praticamente 40%. É, não dá, não, não tem como acompanhar, né? Não, esses três produtos são os que estão puxando mais a inflação, porque. Foi um percentual muito grande, na hora que o BGE coloca todos esses produtos, o próprio BGE chama de cesta, né? ele coloca todos esses produtos e, e os demais, né, os combustíveis também, estão puxando a inflação. O etanol, olha aqui, vou te falar: etanol, 57%. Gasolina, 40%. E o gás de cozinha, 30%. Esses produtos aqui que eu citei, carne, óleo de soja e arroz, que estão puxando, são disparadamente os que têm o maior índice de inflação e que estão exercendo, portanto, a maior inflação, a, a, a maior influência nesse conjunto, são os produtos que estão sendo mais exportados. Então, o que é está que acontecendo? O grande agronegócio, que tem Todos os benefícios, Luciana, é o setor que mais consome água, viu? Quase 80%, quase 70% do consumo de água no país é agronegócio. 20% é consumo industrial. E menos de 10% é consumo das famílias. E o que, é que o governo vai na televisão falar? Povo, toma banho mais rápido. Foi isso que o Paulo Guedes falou, não foi? Sim. Não é aí que está o problema. O problema está no... No, no gasto industrial, que é, é menor, em torno de, de 20 e poucos por cento, mas o agronegócio é quase 70. Então, e eles não pagam água, eles captam água direto nos rios. Não é? Então, consomem água à vontade. Muito. todos os benefícios fiscais, incentivos, praticamente não pagam impostos. O dinheiro da exportação fica para eles. Muita gente acha, oh, o Brasil está exportando. Não, gente, quem está exportando são as grandes corporações que exploram. Então, a inflação de alimentos ela tem sido puxada pela ganância do agronegócio que quer aplicar aqui no Brasil o que ele está ganhando lá fora em dólar. Por isso que esses preços estão subindo, porque... Se nós estamos tendo uma produção recorde, a ponto de bater recorde de exportação, era para o preço cair diante de uma super oferta. Mas está acontecendo o contrário, Luciana, o preço está aumentando brutalmente por ganância, pura ganância. Tá? E o governo, em vez de pegar o dinheiro da pasta da agricultura e empregar na agricultura familiar, incentivar a criação de hortas comunitárias, de cultivo de alimentos, levando até oportunidades de emprego para a população que está aí majoritariamente desempregada, abandonada? Não. O que, é que faz? Investe no agronegócio. Então, você está vendo que não é um acaso? Nós estamos colhendo o fruto do que foi, dos erros plantados.